Bora, mapa na tela pra vocês, é o primeiro, e a gente já vê aquele bem tradicional de zona estratégica, né, Boleiro? esse aqui é brabo também É, Bruno, isso aí, zona estratégica, então, primeiro set a ser jogado, vamos ficar ligado aí, daqui a pouquinho, o que, que a galera vai trazer de comp, Bruno? Porque o negócio é insano, meus amigos. Anel de Exatamente. Fogo é o mapa pra gente descobrir agora o que, que vai ter. Será que vai ter alterações? VTzinho aparecendo ali agora. Lá. É, o Crow por parte da Mac Gaming. E aqui embaixo o VT por parte da Melanclash. Bora para cima, bora ver quem vai levar a boa. Dois personagens absurdos, né, de cada time, né, Rebola? Isso aí, Brunão, dois personagens icônicos aí já do nosso cenário, VTzinho aí conhecido como brabo do minigame, Firecrow também, personalidade icônica também do nosso Brawl Star. dois excelentes jogadores, Brunão, vamos ver o que, que vai rolar, já tem os bans aí. Exatamente, os bans já estão na tela, Chess, Mac, Baninho, Lola, Spike e Ruffs pra vocês aí, hein? Clash Milan banindo já, né, Tona? A Bonnie e o Coronel Rufo. Janete não passou nada, hein, Brunão? Exatamente. Real, tá aí, ó. Não passou a Janetinha. Não tá, tendo um vira fácil, não. Ó, o que tá passando é a Penny, rebola, aparecendo ali. Sempre que não é banida, aparece, né? É, a Pene tá aparecendo bem demais, né, Brunão? Quando tá sendo escolhida, quando não tá no ban, tem aparecido e aparecido bem. Vamos vendo ali, ó. Bairão da Zoeira, Pene. Crowzão, agora vai vir dois piques pro lado da Chesmec. O que, que vai rolar de composição? Crow aparecendo de novo, hein? Faz tempo que eu não vi um Crow aqui no Anel de Fogo. É isso aí, bora lá. Vamos ver o que acontece, rapaz. Tá ali, ó. Crowzão por parte da Chesmec. Também pega o Crow. Olha o Crow aí aparecendo de novo. Aí bola. Tá absurdo, né? É, a galera gostando, né, Bruno? Aparecendo bem. Nosso querido Carlinhos. Como que vamos agora. Último pique pro lado da Chesmec. É isso aí, então bora lá, vamos ver o que a Chesmec vai pegar aí no último. E o Kia Milan, Boa é boleira, Boa, Boa. apareceu bastante também hoje, com o Pintão já fechada, Crouzinho, Carlinhos e o nosso querido Boa. E aí do outro lado, Bairão, Pene, e aí tá na, na escolha daqui do que vai acontecer agora, hein? Último pique, pique 6, Brunão. Exatamente, é agora, é o último pra fechar o que será que traz ali agora Deruzão, Reboleira? Deruzão, Bruno. Vamos ver o, os os avanços do Deruzão se vão dar bom, né? A gente sabe que o Darylzão dá aquele estrago, a gente viu já. Foi a Chesmec, né, que fez boas partidas com ele, né, no Besouros Brigões. Vamos ver, meus amigos, se eles vão agora se defender bem do Daryl, né? Agora é contra. Exatamente, vamos ver, vamos ver o que acontece Tá aí na tela pra vocês Começa o jogo Tá na tela, chesmec de azul Milan de vermelho Edinho, P.E.K.K.A e Firecrow Pra começar aqui, sem o Tufa, rebola Isso aí, Tufa agora ficando então E aí a Penisona O Byron e o nosso querido Daryl Vão ali por enquanto Tentando achar os melhores posicionamentos pelo mato, Brunão Exatamente, tá aí pra vocês, rapaziada na tela Já chegando junto ali, já tentando fazer a boa 8% pro time da Chesma Gaming Olha que beleza Aí tentando ali pokear de longe Por enquanto um jogo bem disputado e respeitado Respeitando um ao outro, né? Muito respeito, muito estudo, né, Brunão? Das duas equipes uma eliminação ali pra cada lado. Tem a bombona ali do Pekka agora. Vai quebrando os matos. E vai dificultando. Olha o avanço do Moteco. Exatamente. Então tá aí, ó. 22 pro time do Milan. O Fire vai tentando um pouquinho ali com o seu Cal. Fire de Cal, hein, Reboleiro. Interessante. Cai Dog ali no meio. Caiu. Vai a galera ali, ó. O Pekka e o Edinho tentando fazer a pontuação no meio. Conseguem igualar ali. Provavelmente deve empatar e passar, Rebola. É, jogo bem disputado agora, Brunão, alternância ali das pontuações de quem tá na frente, por enquanto as duas equipes vão jogando bem calmas, eu diria, ninguém se expondo muito, o Motep é o que mais avança ali, às vezes junto com o Edinho, tá tentando passar ali pelas moitas, muito estudo, Brunão. Exatamente, bora lá, vamos ver o que acontece ali no finalzinho 50% pro Milan 42% ali pro time do smack O Faricão vai ter na eliminação no Caio Dog E caiu, Reboleira É, agora pega a torreta, Bruno Agora dá aquela complicada Sabemos ali que é difícil O jogo é um com um torreta, outro sem Byron vai garantindo ali por enquanto a sobrevida da Penny E com isso vai pontuando a Clash Mila Exatamente, a gente vai vendo ali a tentativa O Peca lá no meio Tentando chegar, vai tentando pontuar e dominar o Meiu, a meiuca. 50%, dão atrás ainda. O time do Milan bem, bem próximo ali, jogando próximo. Vamos ver se consegue alguma coisa. Hum, agora complicou, hein, agora. É, Darylzão deu bom, foi pra cima ali agora, o Edinho. Tentando eliminação pra cima do VT que não vai cair. Exatamente, vamos ficar aí na expectativa do finalzinho deste jogo. 20 segundos... Jogou bem próximo, Rebola. Vamos ficar de olho. Tentou avançar, caiu ali, hein? Foi pra cima e caiu. Aqui já foi, Reboleira. O Milan consegue a primeira vitória do dia nesse confronto da segunda semifinal, Rebola. É, Bruno, bela vitória da equipe do Milan. Conseguiu controlar bem. Byron. Eu acho que não caiu nenhuma vez. E o Motep também avançou muito com o Deruzão colocando pressão. O morteiro da ali fez diferença a partir do momento que foi conseguido. A Chesmeck lutou, mas não deu, Bruno. Não, por enquanto, 1x0. Vantagem da Clashmilla. É isso aí, vamos lá. Vamos de vantagem para a Clashmilla, por enquanto. 1x0 para eles. Cara, o Doga avançando muito ali, tentando fazer a boa. Pressionando a galera lá atrás. O Firetron tentando fazer o Motep cair. Com a ajuda do que eles derrubaram a rebola. Vai aumentando a vantagem. É, vai colocando ali agora um pouco as bombas um pouco mais adiantadas, o Peca Vai tentando fazer a trocação, o Edinho caiu. Caiu o Edinho, o Firecloth tá no meio, tentando ficar o máximo possível, pode ter eliminação pra cima do Cardog Dog. É perigoso, vai tentando fazer ali por trás da parede, pra não cair, vai pontuar mais aqui o time azul hein É, tá conseguindo ficar vivo bastante tempo ali, pelo menos na zona de pontuação, o MOTEP mesmo avançado Ali não teve êxito agora 47 a 14, Brunão Vai no finalzinho, 2x1 Agora vai pra cima o Fire Crow Tentou eliminação, conseguiu derrubar, mas morreu Pro Motep Mas o meio tá com peca rebola. Tá com peca P.E.K.K.A Motep vai tentando avançar ali de novo Fazer a sua ult Mas deu aquela segurada Cai o Byron, cai o Crow também 1x1, um Brunão Tentando é. a Clash Milan. Voltar pro o jogo dele. O Fire tentando eliminação ali para cima do Caio Dog não conseguiu O time azul, o time da que vai pontuando 80% Chegando 1 minuto e 25, essa daqui parece que vai ser Realmente na pontuação Vai bater o 100% Foi para cima o Fire Crow. Consegue a eliminação do Caio Dog Tem ali o Motep no meio O Pekka tá ali também vai conseguir eliminação do outro jogador, um contra um, mas tem ali a vantagem e a possibilidade de fechar o jogo, fecha o jogo a Chesmec. É Brunão, conseguiram, duas partidas totalmente distintas, senti muita falta dos avanços do Motep, que no primeiro jogo foram constantes e nesse segundo acabaram não resultando em muitas eliminações, a Chesmec dominou o jogo inteiro, dessa segunda partida, e agora tá tudo igual. Quem ganhar aqui leva o primeiro set, Brunão. Exatamente. Eu não sei pra você, mas aqui dá uma ilusão nessa, esse meio com essa bola maior em volta. Parece que quando entra na bola, já, já tá pontuando. É muito louco pra quem tá transmitindo aqui. Eu ia falar a mesma coisa. É? Nossa, é muito igualzinho. louco. Mas é isso, a gente vai olhando. Ficou bacana até esse desenho Nossa, aí. No interessante. vai dar uma bugada na mente. Muito louco. Vamos lá, vamos que vamos. Olha a torreta como machuca ali, né, mano? Muito, muito, muito. Tem que tomar conta dessa torreta aí. A equipe do Milan, se quiser ter boas possibilidades, o P.E.K.K.A. vai conseguindo ficar vivo ali no passinho do Romano e o Motep vem pra cima, Brunão. Exatamente, o Motep agora consegue a eliminação. Firecrow vai tentar pegar ele. Conseguiu a eliminação dele na direitinha. Tá esperando os parceiros chegarem pra voltar. O Edinho tentou a eliminação do Caio Dog. Não deu muito certo não, viu, né, <risos> É... Não deu, o Brunão, o VTzinho fica vivo ali, 188, com na vantagem, Brunão? Você viu essa, Reboleira, o P.E.K.K.A. pegou dois de uma vez só com o dano dele. Meu Deus, os dois vazando com pouca vida, ele conseguiu acertar os dois. Muito bem. Jogadaça, muito bem. jogadaça, Brunão. Jogo pegado, bem disputado, porcentagens parecidas, Clash Mila um pouquinho na frente. Vamos lá, vamos ficar de olho aqui nesse finalzinho, 44 54. O Edinho foi pra cima e agora levou caiu o Dog. Conseguiu fazer a boa. Vai caindo Todo Mundo, Decisão Incisão pro time da Chesmec. É agora, Brunão. É a hora da verdade. Quem cair agora e perder o meio aí provavelmente se complica. Exatamente. Quem cair pode ter problemas ali no final. O Paricô vai vazando pra não, não cair. Ficou vivo. Agora tem a vantagem no e o time da Chesmec. Olha como é importante não cair, né? Ele se segurou, acabou até no final... Com um positivo ali. Agora complicando, hein, Rebola? Acabou <risos> tá caindo ali. Aqui já foi, Rebola? Parece que tá indo aqui. Vamos ver agora esse finalzinho. Será que dá tempo? E Tem o Daryl? Aí é complica demais. É GG? Milan, 17x0. Um, é, Brunão. Lutaram demais a Chess Mas não deu. A Clash Milan garante o primeiro set, tá aí o VTzinho, concentrado ali, poucas reações, Firecrow também aí aparecendo na tela. Gostei, Bruno, um jogaço bem disputado, é as duas sim. equipes buscando, e a, e a trocação deles ali de liderança nas pontuações foi muito boa. Trocação sincera e livre ali, hein? Atrás do, do Fire a gente vê dois Datine, os Travos ali, atrás dele. É isso, galera. Vamos ficar de olho. Eu já vi que tem gente no chat também, tá com o toque atacando que nem nós. Irmão. <risos> galera, tá falando, tá meio torta essa bola aí, hein? <risos> muito bom, muito bom. Oi, Bolo, o tá me surpreendendo. Muito jogo de Cal. Muito, muito. E, e o potencial, né, Brunão? De eliminações Nossa. dele, de dano. Tá muito bom. E agora, meus a amigos, cura. jogando bem demais. Mas eu gostei, Brunão. Dos dois. As duas equipes, as duas composições, a gente viu jogadaças dos dois times, você falou daquela dupla eliminação do Peca tivemos bons avanços do Motep aquele controle ali com o Byron também, a Penny com o seu morteiro. não Ótimo jogo, eu acho que essa, final, essa semifinal vai ser eletrizante e a equipe que passar aqui é forte candidata a ser campeã mensal, Bruno. É isso, então vamos lá, vamos ver o que acontece, vamos ver o que, que pega ali. Ó. A Juju tá falando sempre ali do casual, como ela vê o casual, Quanto ao, ao Competitivo, ela falou da Penny, que a galera bania a Penny algumas vezes. E aqui no Competitivo, agora a galera deve banir mais ainda. Então, ela tá tentando falar ali sobre buffs e, e nerfs também. Interessante essa visão de... Porque tem muita mudança, né? Tem muita diferença entre o casual e o Competitivo. Lembrando que Competitivo é, é muito pouco da comunidade em relação ao casual, né? Então, eles têm que fazer um balanceamento, né, Que até nos dois lados... Que seja legal pro casual, mas que não mate o competitivo, não, não deixe em maus lençóis o competitivo, né? Exatamente. Por isso que às vezes a galera tem aquela atualização e logo em seguida eles têm alguma coisinha ali de correção. Pra ajustar, pra ajustar né? para ajustar, né, Bruno? Realmente saber na prática ali como é que vai ser. Às vezes vai afetar um lado um pouco demais, outro um pouquinho menos. Então é isso, galera. A gente E o próprio feedback de vocês, da comunidade, é Sim. importante nessa hora. A galera no, o Twitter é o melhor lugar, né? É o lugar ideal pra você poder fazer essas cobranças ou ideias caso queira mandar pra Supercell. Eles pegam muita coisa de lá, o Dani é muito ativo, o Frank, né? Os caras são, são bravos lá. A própria Paula, né? A galera participa bastante. É, e quanto a galera falando ali das datas, né? Que normalmente as atualizações elas vêm sempre próximo de um campeonato, né? Mas aí não tem muito pra onde fugir, né, Brunão? Tem campeonatos é. constantes, então... É, exatamente. É complicado, a gente entende o lado deles, mas... Não a é a toa que é a galera todos, né? profissional, né, Brunão? É, a mudança é pra todos, e eles são jogadores profissionais. Eu acho que mais do que todos, eles são os que vão ter mais facilidade pra assimilar as mudanças, né? Exatamente. E eles, como eles manjam de todos, os Brawlers, né? A galera treina bastante, eles acabam é, esperando o momento certo pra utilizar. E quando libera, e quando acontece uma mudança que deixa um Brawler mais forte. Eles já sabem como jogar, eles não estão aprendendo na hora. Então eles só vão botar em prática uma comp que funcione para aquela estratégia. Vamos lá, Chesmec baniu Leon, Janete e Crow, Reboleira. É, e a Milan ba banindo ali o Squeakzão, Gale e o Bairão, o Bairão da zoeira sendo banidos e os piques já vão acontecendo aí. Lola também, hein, Bruno? Aparecendo e aparecendo muito, cara. Muito, verdade, verdade. Agora, tem que fazer um, um parênteses aqui. E jaco louco do VTN, pelo amor de Deus, da Puma. Tá maluco o rebola, olha aquele, aquele, aquele símbolo da Puma ali no lateral, você tá maluco. Bonitão, hein, Bruno? Brabo, Bonitão. né? Manda pra nós. Manda pra nós, manda pra nós <risos> manda aqui, pra que nós. Quando, quando tiver jogo a gente usa. Exatamente, né, exatamente. Aliás, no Mundial passado a NTZ tinha mandado pra gente, né? Isso, Aquela a camiseta, usou. né? Entendi, a gente sempre bom. fica aí à disposição pros times, né, também. Porque como é Brasil contra um outro time de fora, no, na maioria das vezes lá no Mundial, a gente sempre tá à disposição pra, pra torcer, e a gente torce, e a gente faz questão, sim, de usar caso nos mandem, então. Fica aí a dica aí, caso alguém tenha interesse, alguns dos times, a gente tá aqui pra ajudar e torcer uniformizado, né, Reboleiro? Isso aí, Brunão. Isso aí, oportunidade, né? A gente sempre fala que é oportunidade de aparecer, porque... Aqui eles estão aparecendo, que nem nesse tempinho aí, mas às vezes quando a gente tem alguma coisa e a gente pode ajudar, é. a gente sempre ajuda, porque a gente quer ver o brauzinho forte, né, Bruno? Exato. Então, a gente oh. vai fortalecer com quem aí tá na caminhada junto conosco. Exatamente. O John já mandou a Brava, ali. Alô, portuguesa! É verdade, ó. <risos> Alô, portuguesa aí, ó. Vamos lá, já tem uns piques e bans ali, os bans a gente já falou, os piques aí, o pique da Mac foi de Lola, Pele e Spike, Reboleira, tá bem... Hein? Não. Tiro de meta aqui de novo. Foi o, o mapa, né, que a gente viu aquela dificuldade inicial do pessoal da Renegados, é né? Da né? Onde a Six jogou e jogou bem demais. Foi, foi. Exatamente isso. Vamos lá, vamos ficar de olho. Olha o Motep com problemas. Caiu o Motep. cai também, caiu o Dog. Olha a possibilidade, tentando a eliminação do terceiro player. Caiu! Incisão pro time da Mac. É, e agora domina o um meio, né, Brunão? A um partir meio. dos matos ali, Firecrow vai colocando suas armadilhas. É ficar ligado agora que qualquer lance a gente viu que 1x0 um aqui reina, né? Exatamente. A gente vai vendo ali as. Uh, e belas trocas! O Caio Dog conseguiu eliminação ali. Pra cima, acho que foi do Fire. A gente vai vendo ali as voltas dos jogadores. O Firecrow vai voltando de Belly. Edinho já voltou. Aqui só aguardando pra ver como vai ser esse momento final do jogo, né. Baixando dos mil… do um minuto, né, final. Caiu o jogador ali, caiu o Botep. É, agora hum, o VTzinho cai cara, na sequência, uh, Bela Balassa. E aí, mais um, rebola! É, Bela balaça, Brunão. Bela é. balaça. Tá com quanto tempo aí, Brunão? Aqui, ó, 1, 0, 0, 5, 9, 5, 8, 7. Brabo, bora que bora então. Tá ali pra vocês o P.E.K.K.A tentando dar o dano com o Lola ali. Tem a puxada do Caio Dog caso precise. Quase ali deu aquela ameaçada. O Eugênio é brabo, né? Você bota o dedo ali e os caras já dão uma recuada. Não tem jeito. É, Bruno. 38 segundos chegando ali agora. Momentos finais. Daqui a pouquinho prorrogação. Cai na armadilha ali. Vai, cair. caiu. Caiu. Ali, Bruno. caiu na armadilha. Deu certo ali a armadilha do Firecrow. Vai para eliminação ali para cima do VT, caiu também, bateu para o gol Edinho. 1 a 0, 20 segundos Reboleira. É, sai na frente a equipe da Chesmec, Brunão, trocações muito boas rolaram ali no meio, mas a Chesmec que garantiu o primeiro gol até agora, reta final, aqui já foi. Aqui já não tem mais o que fazer, realmente definido, 1 a 0 para o time da Chesmec nesse futebral. Vamos então para o segundo jogo daqui a pouco. Esse aqui já foi. Já foi, hein, Bruno? 1x0, então, Chesmeck, Firecrow ali. Tá precisando dar uma lavada nessa capa aí, meu mano. <risos> muito bom. Vamos lá, vamos ver <risos> o que acontece nesse segundo jogo. Já tá na tela pra vocês. O bom é o competitivo ficou muito mais ágil, né, com esse modo de jogo, com esse novo formato. E, que ideia maravilhosa, né, de implementar no, no competitivo isso daí, nessa mudança. Vamos lá, é. e, e você vê como diminuiu a quantidade de empates, né, Rebola? Porque você via um jogo, aí os caras se ligavam no que tava acontecendo, mudava o comp, e aí o jogo ficava equilibradaço e empatava. Aí era. Teve, teve vezes aqui, não lembro. Se, não sei se você lembra, Rebola. Nos primeiros anos. Acho que no primeiro ano que a gente transmitiu, teve um jogo que acho que teve cinco empates seguidos, Rebola. Lembro, não. Você lembra disso? Nossa, foi, lembro, acho que foi quase uma hora pra pra fechar um set. Lembro, e aí Tocura. faz total diferença, né? Eu acho que essa é. questão da escolha aí dos piques e dos bans, cara, foi uma das melhores pra questão até da qualidade de vida, viu, Brunão? É. O jogo ficou bem mais legal. Realmente. Olha lá a vantagem. Nossa, quase eliminou. Tem ali a possibilidade. O Caio Dog quase caiu. Agora caindo Não tem jeito. Bola no meio ali. Tem ali a... A armadilha do Firecrow ali naquele lado esquerdo. você pode ficar preso. Olha a puxada que pode acontecer. É ali a, a torreta né, do Spike do Like, pra poder se proteger ali ó, o Eddie. Um pra cada lado, agora caindo, uh, Puxou puxado, o Spike do Like. Puxou Alô. o Spikezão. Ih, caiu ali, ó. Vai ter é, bro, problemas, acho... cai a bola também. Chesmec Ches vai conseguindo garantir ali o controle do meio, né? É. Tá conseguindo eliminações, não tem avançado tanto. Mas tem conseguido muito mais eliminações pra cima da Clash Milan do que o inverso. Então, vamos ficar ligados, reta final de jogo chegando. Daqui a pouquinho pode rolar a prorrogação. Mas foi nesse tempo aí, mais ou menos, que saiu o gol na outra partida, Exatamente. hein? Exatamente. E pra quem... Ah, mas o que adianta eles estão matando bastante? No momento da prorrogação, o matar mais... É uma possibilidade gigante de ganhar o jogo. Você tira o um jogador, é a facilidade de chutar é gigante. Né? Já vem a ali tentando se safar no meio. O VT caiu na armadilha, complicou! Deu bom demais, vai abrir agora. Quem fica com a bola no pé tem a vantagem também, né? Tem essa também, né? Isso, Brunão. Prorrogação rolando. Vamos lá, tá valendo ali, caiu o clone. Tem ali a, os jogadores se preparando. Tem clone novamente. Vai tomando seu dano ali na frente. Ajuda o P.E.K.K.A. A se safar um pouquinho. E agora a bola tá com eles. Caiu o jogador. Pode cair o um segundo. O Fale bateu! Não rolou a eliminação que faltou, né, Reboleira? Complicou. Brunão. E aí o Caio, Dog, consegue dar aquela salvada também, eliminando o segundo player. 35 segundos. Se safa a ah, Clash Miller, hein, Brunão? Exatamente, a gente vai vendo ali o finalzinho, vamos ficar de olho. O Motep consegue eliminação, pulou o VT, pode rolar a eliminação, caiu mais um. 3x1, cadê a bola, Reboleira? A bola ficou no meio, vai dar pro Caio Dog. Tem ali a possibilidade, pode tocar no VT, caiu o Caio Dog. É, e aí complicou, Brunão. Tem ainda um tempinho final, vamos ver se rola alguma não, coisa. Útil. O Spikezão tinha ult, mas não foi, é o um empate, Brunão. É, o um empate veio. O Tebral aí é o que, que normalmente agora tá rolando, empates, né? Porque demais não quase não rola. É isso. O primeiro já foi em bola. Primeiro jogo, empate aí. Jogão, Brunão, jogão bem Bom, disputado. A gente falou das eliminações ali que a Chesmec tava conseguindo, mas não conseguiu concretizar isso em gols. Eu acho que quando teve aquele primeiro avanço na prorrogação foi o um momento chave. Ali era é. para ter finalizado. Depois disso, acabou perdendo a chance e vem a Clash Milan agora, hein? Avançou muito, olha o VT, aqui não tem como, bateu pro gol, é gol do Caio Dog. 1x0, rebola. É, Brunão, aqui não tem bobo, Brunão, não tem bobo. Duas equipes de altíssimo nível, a Clash Milan sai na frente e vem forte aí pra tentar o um empate nesse set. Exatamente, consegue eliminações importantes, vão caindo jogadores 1x1. Cai mais um, 3x1, não tem bola na mão. Firecrow tá por ali, vamos ficar de olho. Hum, quase caiu Firecrow, hein. Olha lá o VT, tentou ali fazer a boa, não conseguiu. O P.E.K.K.A vai levando a bola novamente. Tá um a zero pro Milan ainda, hein, Rebola? 1 a zero pro Milan, Bruno. Motep jogando bem ali, conseguindo bons avanços com a sua Tara. Caiu o Dog mais agressivo também nesse momento. Jogo muito forte, Bruno. Um minuto e vinte. Exatamente. Vai tentando ali agora o VT. Pode cair. Caiu VT. Bem, o VT. Vem o Pek ali tentando salvar. Derrubaram o Motep. conseguiram se safar e sobe a bola. É, Bruno. Estamos chegando aí na casa de um minuto. Reta final de confronto. A equipe da Chessmec atrás do placar ainda, precisando de algum avanço. E a bola já está lá no cantinho, Bruno. É, tá complicada a situação. O Coyodó quase caiu. Aí. Aqui apertando ali o, o super. Nossa, cai agora. Complicou a Bonnie, pode salvar o jogo. Acabou caindo também aqui, mas é ruim. Olha o gol do empate, bateu, é gol. Faltando 40 segundos de bola. 1x1 um um no placar. 1x1 um um no placar. Eugênio com UT. Tara com UT ali também. A equipe da Clash Milan vem tentando descer. Já eliminou aqui na direita, Brunão. Agora vem a chance. Nossa, rebola Era a chance do gol, acabou perdendo a chance hein? Nossa, Brunão Era a chance, mas caiu a armadilha salvadora Ali do Firecrow Porque mesmo com a queda O PTzinho ia conseguir dar o passe ia. E aí acabou não dando PT vem vindo ali ó, o Caio Dog, tem a possibilidade Jogou a bola no meio, porque vai cair todas as barreiras A bola ali é bom pra eles Tem a possibilidade de Fazer o gol mais rápido O Tep deu uma vacilada ali, hein, bola? É, tava muito na frente, agora pode Eita. ser punido, Brunão. Também, tava muito avançado, era complicado, vamos ficar de olho. Motep agora vai voltando, tem a Tara ali, realizou a puxada, pode rolar a eliminação, conseguiu a cura, não conseguiu curar a tempo. O Motep, ele caiu, Reboleiro. É, Brunão, 30 segundos aqui, o jogo por enquanto permanece empatado, é a Raúl, ali agora o Firecrow, Caio Dog tem puxão, vamos ver se consegue Exatamente. utilizar bem. Pode rolar aqui na jogadinha, né? Um chuta, outro puxa. Olha a batida, bateu, é gol! Nossa, não entrou a bola! Que defesaça, Brunão. Tem cheiro de empate de novo. Uma Meu bela Deus. jogada do Vila e uma defesa melhor ainda da Chesnack, meus amigos. Meu Deus do céu. É, o Dó caiu agora, acho que realmente não vai ter o que fazer. Aqui é empate de novo, Rebola. Já foi, Brunão, já foi. Empatezão, segundo empate. empate. Só porque a gente falou, hein, Brunão? Dos empates eles começaram Umba. a acontecer. É, rolou um a zero ali pro time da, da Chesmec. Depois os outros dois jogos foram empates. Agora a gente vai pro quarto jogo aqui no Futebral. Que loucura, hein? Que loucura. Aqui defesa, hein, bola? Defesaça, Brunão. E aí você vê que realmente é uma noção de jogo absurda. Tanto de quem chutou quanto de quem defendeu. Exatamente. O Caio vai descendo. A Boni tá por ali do VT. Preferiram dar uma segurada, porque não conseguia perder o um jogador. Tentando avançar para eliminar o P.E.K.K.A, pode cair. Não caiu o P.E.K.K.A, ficou vivasso, hein? Caiu, mas levou, hein? Caiu, caiu, mas levou, caiu. Um posicionamento do V.P.zinho ali, agora, para dar aquela defendida. A Chesmec vem tentando dominar de novo o meio, hein, Brunão? Conseguiu no primeiro jogo depois acabou não tendo mais tanto controle assim dessa, dessa zona de mata, Bruno. Exatamente. Pulou agora ali o VT, conseguiu a eliminação. Se der nele, pode ser o gol. Ele rolou. Nossa, tirou na hora certa a revolta. Jogadaças, Bruno. As jogadas vão acontecendo. E eles vão se superando, tanto no ataque quanto na defesa. 1 um minuto e 20. Será, família? Será que teremos mais um empate? o que eles vão fazer? O finalzinho tá Emocionante Podemos ter prorrogação de novo Podemos ter empate de novo, que loucura Tem uma armadilha ali no meio, né Que o Firecrawl deixou ali, se assim, precisar Já viu ser salvo por ela, né Então, ele também é importante Vamos lá, vai tentando de longe Agora a galera parece um pouco mais uma precaução um pouco maior, né, Ebole? É, mais cautela, né, Brunão? Já viram aqui que foi complicado ali se defender, buscar, às vezes, resultados. Então, ninguém quer dar aquela bobeada pra sair atrás. Exatamente. Olha lá, a Bonnie trocando, o VT tentando dar dano na Lola. Nossa, pegou o Fire, derrubou o clone, vai descer o time. Derrubaram dois jogadores, 3x1, Bebola. É, usou bem o acessório ali, o VT. Pra conseguir ali acelerar os seus tiros e a velocidade. Então, bela eliminação. E agora vai conseguir eliminar a Lola. É para fazer Olha o gol. Olha isso, vem pra gente. Olha o caiu do AGGOL! É do Milan. E não tem mais tempo pra nada. A vitória veio num gol. Salvador faltando 7 segundos, Reboleira. É, Bruno, 1x1, um um, hein? Jogaço aqui novamente. E aí, a Clash Milan garante o empate e teremos terceira partida agora de futebol. Terceira, não, já, já é a quinta essa daqui. É a quinta. E essa daqui poderia ser facilmente a grande final, hein, Rebola? Fácil. Olha a emoção hein? desse jogo. Vamos lá, vamos lá, que agora tá um a um. Os dois times podem fechar o set, hein, Reboleira? Brunão, eu, eu não tô, né, com você, mas o que, que rolou na QSU Cup entre essas duas equipes? Eu tô até Você com lembra? um calendário aqui também Pra passar pra vocês é, O último jogo eu não consegui transmitir, né? Porque eles mudaram a hora e acabou atrapalhando, né? Quebrou muito mais Deixa eu botar aqui pra gente ver agora Enquanto isso, vai tentando ali sair de trás pessoal Vamos ver, o jogo entre eles Foi o último jogo da fase de grupos E foi 3x2 pro Milan, Reboleira jogar assim três jogar muito equilíbrio né Bruno, entre as duas ah, equipes né não é à toa que elas estão liderando aqui a corrida por essas é... vagas do mundial mas é muito louco porque eu não sei qual a diferença é, o porquê não sei explicar realmente mas lá para ter uma ideia o primeiro lugar do grupo foi a estropagem o segundo foi a vatra então é... Pra você ter uma ideia como lá o delay afetou muito. Eu não sei se lá afeta mais, qual que é a ideia, realmente eu não sei. Mas tá lá faz muita diferença, a galera reclama muito do delay. Mais equipes gringas, né, Bruno? É, tem que seja isso, não sei dizer ao certo, mas que foi maluco, foi. E aqui o time da Mac! pode fazer o gol! Firecrow! Firecrow, go, Reboleira! <risos> É, Bruno, 1x0 aí para a Chesmec, garantem um gol cedo, 50 segundos ainda por serem jogados. A equipe da Clash Milan, se quiser alguma coisa, precisa avançar. Exatamente, gente. Bela o VT, pulou para eliminar, conseguiu a eliminação, se tocar ele, gol. Vai bater pro gol de empate do Milan. E vai ser no último gol, no último momento, Reboleira. Meu Deus, que jogo. É, Brunão, o um VTzinho só luta pra cima do Firecrow. Porque é o Brawler que ele consegue fazer eliminação fácil. O Pek agora ali vai cair pra cima do Motep e cai aqui. Já foi, Brunão. A bola vai chegando, o Motep entrou com o gol e tudo bateu. É gol do Milan. Hum. Do Milan, Brunão. Meu Deus. Jo Esse jogo foi resolvido e as janelas foi. de oportunidade, Brunão. Loucura, Ela, né? Elas são ali milésimos de segundo para tomada de decisão e para jogadas. Cara, que jogão, que jogão, Brão, Jogadaças, jogadaças e, e a Clash milan foi buscar, hein? Foi. Foi buscar, mas que jogo, hein, rebola? Cinco jogos para poder definir três vitórias, meu amigo. Que loucura. E, jogo, e cada jogo muito disputado também. Jogo gol lá, gol aqui. Que loucura, mas acho que no final, nesses últimos... Momentos nesse último jogo, a Milan foi muito mais ofensiva, né? Foi né, Brunão? Eles Conseguiu entenderam de... ali um pouco é o que eu falei. A Boni começou a lutar muito para cima da Belli, né? O Firecrow ali tendo muita dificuldade nessa troca com o VTzinho. E depois a Lola ali também do PECA caindo na, na trocação ali contratada também é desvantagem para ele. Então, eles entenderam isso, forçaram essas jogadas e os puxões ali do Motep também de Eugênio resolveram esse finalzinho de jogo que foi uma virada e uma virada até que rápida, né, Brunão? Eles tomaram o gol é. ali, faltava 50 segundos e conseguiram dois gols rapidamente. Verdade, é verdade. Bom, agora a gente tem aí um 2 um 2 uh, sets a 0 e a gente tem agora Canal Grande, né, que vai ser a próxima, o próximo mapa, que é Caça Estrelas. E olha isso, 2-1, 2-1. Um, um. O Milan pode fechar agora a rebola. Mesmo com tudo isso que a gente falou, de acirrado, de apertado, de jogo pegado, tá dois sets a zero e pode fechar agora, olha que loucura. É, Bruno, é bem complicado, porque foi um jogaço. Eu, agora, quando saiu o gol da Chesmec, eu falei, nossa, um a um, vamos ter quatro sets. Eu também achei. Mas aí você vê que as coisas entre essas duas equipes, elas mudam muito rápido, né? Então fica até difícil da gente prever. Porque passa, além de tudo, pela questão não só da comp, que a gente falou em outros jogos, mas a habilidade desses caras é muito alta, Bruno. É verdade, realmente é muito alto, é grande, um minuto pro, pro jogo, pro próximo momento aí, né, que é o, o momento do caça estrelas que tá aí, ó, na tela pra vocês o mapa, a gente já teve esse mapa hoje, né, e acho que foi até com o próprio Max, se não me engano, O ver eles jogando aí, foi, que até a gente falou do Fire que tava bem ofensivo. Vamos lá, caça-estrelas. Tá na tela pra vocês já, Firecrow e VT. Que loucura, né? 2x0 até reflete pouco o que tava rolando até agora. Exatamente, Bruno. Eu já tem os bans aí ó, pra, pra gente analisar. Os bans de Eugênio, Grom e Janete por parte da Chesmec. É, e o Milan banindo Belly, Chiquezão, e o Carlinhos. E Squeak já aparecendo aí, a gente viu que Squeak... Pique é. muito seguro, né, pra esse muito mapa? Muito forte. A gente vê a Ive ali também. A gente sabe que tem ali aquele meio, né? Pode passar de um lado pro outro ali pelo, pelo mar, ali pelo mar, não, pelo riozinho. E a gente vai ter aí agora dois, mais um pique por parte da Chesmec agora, hein? Vamos ver quem eles escolhem agora. É isso, Bruno. Vou ficar ligado que daqui a pouquinho a gente vai ter as definições pra esse terceiro set, caso seja o sete vitorioso aí pela equipe do Milan, encerramos aqui, já temos o nosso representante na grande final, Bruno. É louco, brabo demais. Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que acontece, ó. Agora a Chesmec vai escolher o seu segundo, e a galera, eu imagino esse momento, né, Ebo? você fica aquela lá, tomara que não pegue tal, tomara que não pegue tal, se não pegar, eu vou pegar. Aí o cara pega assim, hum, caramba! <risos> aí tem que mudar toda a estratégia, né, mano? É, é, é, aquela questão da análise, eu lembro que quando, quando eu estava jogando, dei uma paradinha na, na questão da liga de clubes, mas a galera já tem meio que, acho que, umas, umas comps é na cabeça pré-definidas, né? né? Então, a galera sabe ali, às vezes, o que pode utilizar no lugar de um Brawler X, um Brawler Y, mas a gente sabe dos preferidos, né, Brunão? A galera tem aquelas Sim. preferências, o que gosta de jogar, então o que se sente mais confortável, então, os profissionais também devem ser da mesma forma. É isso aí, então tem aí, ó, Eve e Gale de um lado pra Mac. eu hoje não, o, o Squick com o... Sproutzão. Sproutzão. E agora o Watson, o famoso Surge. Tá aí, ó, ó o Surgezão aparecendo na é rebola. Surgezão, Surgezão, potencial eliminação também ali pra ele, né? Aí agora vamos ver o pique 6 da equipe da Chesmec. Último pique pra gente definir esse confronto e já começar a pensar em como pode ser, hein, família? O que, que será que sai aí desse pique 6? O que será que vem ali, rapaziada? O Squeak dizem... Eita tá minha aí, o que você acha? O Squeak dizem que o Squeak com aquela skin que faz aquele barulho dá mais dano, um tal de dano no ouvido. <risos> Meu amigo é. lá. Lar... Mano. Incomoda, incomoda, Comoda. realmente. <risos> realmente incomoda. É a do. É do Ghostbuster não é, Bruno? É, bem, exatamente. Fantasminha? Eu tenho eu, ela eu só jogo com ela, viu, Brunão? Só é pra É muito avisar. boa, né, mano? É muito boa. Dá trabalho. Olha o Firecrow. Ele é o. o... Olha lá, e olha qual veio o Rebola? Man, é Ali, isso. ó. Olha. Pra galera. E fora o nervoso de ser. Ainda tem aquele... A lentidão, né, Rebola? Nossa, meu Deus do céu Olha, opa, bela opa, do opa, opa, opa 5x0 Nossa, saiu o um Squeak com acho que 12 de vida Se não me engano Que loucura Boa, bom início, né, da Mac. É, o P.E.K.K.A. conseguiu fazer um ótimo avanço ali Garantiu duas eliminações Mas a Estrela Desempate Começa <risos> bem demais a Mac. Olha lá, Rebola A galera concordou com a gente Falou que tem que nerfar isso Concordo totalmente agora falando tem que nerfar o barulhinho. Meu Deus. Ah, mas faz parte, né? Os efeitos. É, é legal, do... é legal. A gente fala Os bem efeitos bem. da skin, né? É Aí, eu, adoro, eu adoro, eu adoro. Até também. dos próprios pigs, né, Brunão? Ali das reações, ali quando coloca. Sim. Tem algumas quando faz barulho são bem legais. Bem legal. Olha o Edinho. Caiu ali. 9-4 agora. 9-4 pra x caiu do... uh, Foi pra cima do Motep. Eliminou o Motep. Tentou pegar o VT. Vai levar o VT também, ó. Levou o VT. 14-4. Aí caiu o P.E.K.K.A. lá, hein. É quase D6, que ele 10. fez a boa, viu, Brunão? Quase. quase que ele conseguiu levar ali o pessoal de novo. E se ele leva o Motep, ele consegue levar o VT também, viu? É, exatamente, é isso. Vamos ficar de olho. Já foi mais um avanço. Olha o P.E.K.K.A. tenta eliminação, caiu. 16, 12. É, agora tem que tomar cuidado, Brunão. Tá é chegando numa é contagem arriscada ali. O P.E.K.K.A. ali agora tem que avançar na boa. Exatamente, já tá tentando unificar a galera. Travou o Edinho! O Sprout pode eliminar o Edinho ali tranquilamente. Já cai ali o Edinho! 16-15, agora a trocação é livre! 19-15, vamos ver quem vai conseguir o finalzinho. O VT não consegue eliminação! Precisa derrubar um ali pra poder conseguir algo, não deu! Remola! Jogão, Bruno. jogão De 19 a 17, por uma eliminação ali, mais as duas equipes buscando o resultado. P.E.K.K.A conseguiu um início muito bom pra Mac que depois conseguiu dar uma equilibrada. Então tem que ficar ligado, Bruno, porque o confronto acho que vai ser por aí. Avanços do P.E.K.K.A e aí a galera tentando se defender e contra-atacar ali, principalmente com o Sprout ajudando a fechar os locais. Oi, moleque, a Juju falou que o cachorro dele tem um brinquedinho que faz esse barulho. Eu lembrei do Theo e é igualzinho. Ela falou, ele faz de propósito pra ouvir o barulho. É bem isso, né, <risos> mano? quem gosta, quem tem, acaba gostando de ouvir o barulho e deixa os outros nervosos é isso vamos que vamos 4 a 2 aqui por enquanto 1 minuto e 25 é bacana essa trocação no canal grande quando eles ficam jogando de lado né Bruno é exatamente fica de tentando acertar o outro de lado vamos lá vamos ver o que acontece Ele tá subindo ali essas os filhotinhos ajudam até a questão do, do speak também né seria acertado hum. o oh, Edinho de novo rebola hum. levou 2x1, um, hein, Brunão? Deu ruim. É, 2x1. Um. Vamos lá, vamos ver o que acontece. O Caio Dog está por ali, pelo meio. 10 para o time da, do Milan. Consegue passar a frente, vamos ficar de olho. Tá ali, o Caio está por ali, O Caio Dog está com 3, o Motep com 3. O Motep tem esse empate também, que é importantíssimo. fechou o meio ali, hein. Mas ali o Daryl vai por ali mesmo. Uhul. Bateu e voltou, rebola. Bateu e voltou. É, não foi um bom negócio. Vai cair agora. Ixi, Bruno, tá com cheiro Ih, de aqui maluco ruim. aqui já, hein. Aqui deu ruim. 14 a 10. O time do Milan tá na frente. 20 segundos, reboleira. É, reta final agora. 20 segundinhos. Tem que buscar eliminações agora. A equipe da Clash Me... da Chesmec. É isso, Brunão. Trocação sincera agora. É, agora é hora da trocação sincera. Olha o P.E.K.K.A tentando avançar. 16, 10. Cai mais um. Que isso? Virada veio, Reboleira. Meus amigos, que Meu jogadaça. Tá aí o Firecrow, meus manos. Jogando bem demais ali. O Galezão deu aquela paralisada e ajudou muito, hein? Meu Deus. Que virada, Rebola. Meu Deus do céu. No finalzinho, na trocação sincera... Como você disse, teve a mudança aí e a virada é, agora tá aí, ó, 2 x a 1 um, Rebola. 2 x a 1 um, hein, Bruno. Nem, atualizou. Nem atualizaram ainda de tão rápido que foi aí então. É. Galera precisando já daquela atualizada no placar, galera, mais 2 a 1. Um, teremos então agora Mina Rochosa, quarto set, hein? Jess conseguiu tirar o zero do placar e é isso. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos ver o que acontece. É, agora tá atualizado ali, 2-1, 2-1, 2-0. Primeiro 2 a 0, né? Foi, no, foi bem rápido, realmente, no caça-estrela. Agora, Mina Rochosa. Mina Rochosa, então, Brunão. Quarto set agora a ser disputado. Será que teremos 5-7, Brunão? Vamos ver, vamos pensar e vamos entender o que acontece. Daqui a pouquinho a gente vai saber... Com os piques e bans que vão aparecer daqui a pouco, a gente vai entender quem é que vai levar vantagem, ou quem vai pra cima aí com tudo pra poder fazer a boa. Vamos lá, tá chegando na parte final aí, rapaziada, e, e, e ver se a gente vai ter o nocautão, né? Também. Não sabe se vai rolar ainda, né? Vamos ver. Doideira, é, doideira. Meu Deus, manos, nocautão, nocautão, será que rola Fênix flamejante? Um minutinho e 15 para começar o quarto set. Caramba, Brunão, como é alto o nível dessas Nossa. duas equipes. Brabo, né? Brabo demais, brabo demais. Esse, esse momento aí da, das trocas e, e brigas e a gente vê viradas esse aqui, tava totalmente pro Milan, era para empatar o Milan. E aí tomou a virada no finalzinho, que loucura. Eu até achei que ia aumentar a vantagem do Milan nesse momento, que ele fosse assim para cima com tudo. É, às vezes você vai desordenado e acaba tomando, né? Então... Ao contrário, foi muito certinho e acabou conseguindo fazer a boa, né? É, Brunão, a, a, a virada ali, ela veio numa jogada... Esse, esse cantinho ali de você ficar, a gente sabe que foi muito bom, né? É. Podia conseguir ali por um segundo se segurar, mas a galera, eu falo, eles têm um controle de relógio muito bom. Então, conseguiram ainda avançar e fazer as eliminações necessárias. Chesmec tá viva na partida, Brunão. Tá vivaça, tá vivaça, tem chance ainda, aliás, é agora, a chance deles é agora. Eles têm que fechar esse set pra buscar o quinto e aí tentar ganhar. Ah, a única chance de ganhar é ganhando esse set aqui, porque aí, aí volta a pensar em possibilidade de vencer. Por enquanto eles estão tentando escapar da derrota, né, Reboleiro? Isso, Brunão, por enquanto é escapar da derrota, daqui a pouquinho se conseguir esse quarto set, aí pode já ter possibilidade de vencer também mas as duas equipes elas têm essa alternância aí de bons momentos aí, uma hora uma, uma hora uma, outra hora outra. Então, a gente fica meio... É difícil até tentar prever, Bruno, os resultados aqui, porque Sim. pode acontecer de tudo nesse confronto. É, exatamente isso, exatamente isso daí. Vamos ver, Vamos ver como vai ser aqui nesse momento final de, de jogo, de confronto entre eles, valendo vaga na grande final. 2x1, temos mais dois sets no máximo. Tem aí, Bans da Chesmec, Crow, Ruffs e Janete. É isso, Brunão. E do outro lado, Milan banindo Sproutzão, o Bo e o Squeak. Squeakzão aí sendo banido. E a nossa querida Bonnie já vai aparecendo aí. Hein? É isso aí. Então a gente vê ali, Bonnie, Gay aparecendo. Tem mais Macs agora também por parte da Chesmec. Já temos mais três escolhas, hein? O VTzinho levantou ali, tá de samba canção, hein, Bruno? Eu vi. <risos> <risos> meu amigo, bora lá, vamos ver como vai ser esse aí final. Tem que pôr o uniforme completo, meu mano! Tem que tá uniformizado completo, né? Completo. Zoeiras à parte, zoeiras à parte, mas, Bruno... É, realmente, é o que você disse, eu acho que essa daqui poderia realmente ser uma final antecipada, porque eu não vejo possibilidades da Six bater de frente eu com também acho que não. essas duas equipes aqui não, viu? Também acho que não. Vamos torcer também para isso, mas é, é bem possível que não, realmente. Os dois times estão muito bem preparados, você vê pela qualidade do jogo, né? Qualidade de jogo absurda e Max hein? pra Chesmec. Nossa querida Bonnie e o Spikezão. Dois piques para cada lado. Galera finalizando, escolheram Lola. A galera tá desesperado. Cadê o Rico? Cadê o Rico? Cadê o Rico? Ninguém pegou o Rico por enquanto não, Rebolena. É, Max aqui vai de mid, o lateral... Do outro lado, Spikezão é lateral. Lola vai fazer o mid e a Bonnie também vai fazer lateral. As trocações Botaria vão um ser lateral, bacanas. Né? O Rico entraria é. também, né, Reboleiro? Poderia entrar também, né? Poderia e teria até vantagem, viu, Brunão? E Devo aparece o avanços. avanços. Avanços malucos e loucos. Vamos lá, vamos ficar de olho. Já tem aí mais ou menos o esqueleto que a gente vai ter nesse Mina Rochosa... Pique gema, quarto set. Possibilidade de fechar o Milan de novo, hein, bola Mais um set pra tentar fechar. É que aí a trocação do Ricochete, se a, a Bonnie fosse pra cima dele, né? É, não ia tem ser como. complicada, porque aí Exatamente. ela com a ult, ela ia arrebentar o Ricochete. Exatamente. Vamos lá, vamos ver ali como vai ser a trocação no meio também. As laterais, quem vai ganhar, né? A gente sabe como é importante a lateral aí pra poder ajudar o Brawl do mid, né? Por enquanto o vai ali, tentando escapar dos danos. O clone aparece lá, o Fire teve que dar uma segurada porque teve problemas ali, E olha, as, três equi as duas equipes concentradas com os três jogadores ali pelo meio. Ninguém puxando muito pela lateral. O P.E.K.K.A. agora vai tentar dar essa ult aí daqui a pouco. É isso, e ele subindo acaba afastando os jogadores. Olha o que acontece, empurra todo mundo cai dois jogadores, um de cada lado, o VT quase caiu também. É, ó, o VT teve que ficar ligeiro ali pra não cair pro, pro clone também. Pega mais uma gema ali no meio, o Crow reboleta. É, conseguiram eliminação ali pra cima da Bonnie. O VTzinho vai, tentando agressivar agora e pegar um pouco mais de gemas. E foi pra cima agora o P.E.K.K.A. Foi bem, pega as gemas, vai descendo, Fire Crawler, o Crow e o P.E.K.K.A. Pra poder fechar, vão tentar vazar. Caiu ali. Ih, vai cair também. Escapou, hein, o Pekka. Mas tá tudo Escapa em casa. com 10 gemas. Tudo em casa, como diz o Rebola. 8 segundos, vai diminuindo. A Chasmec, com o sonho de ainda ficar viva em busca da vitória da grande final, vence o primeiro jogo do quarto set. É isso, Brunão. Já sai na frente nesse quarto set jogando bem. Jogando bem, conseguiram boas eliminações, bons avanços. E com isso estão vivos na disputa. Será que teremos Fênix Flamejante quinto sete, rapaziada? É yeah. uma possibilidade também, vamos ver. A galera tá aí no chat, o negócio tá pegando demais. Vamos ver, vamos ver o que acontece, hein? Vou fazer uma enquete lá pra galera, sem valer ponto, sem nada. Só uma enquete mesmo pra ver quem que vocês acham que vai passar, hein? Vamos ver quem, quem leva vantagem. Quem passa? O time da Cheslack ou o time do Milan? Comenta aí pra saber. Comenta aí pra saber. Hum, bom avanço minutos. agora do Motep, hein? Bom avanço ali do Motep, garantindo ali duas eliminações. A Clash Milan agora sofreu um pouco, hein, Brunão? Exatamente, perigoso. É Vamos ver ali, ó. O Milan consegue as eliminações. O Motep ele pega as gemas agora, vai com oito. E sobe, e sobe. Olha isso, Rebola. 50% para cada lado, praticamente, ali no, na pesquisa que eu fiz. Isso é louco. É batizão rolando. Galezão vai cair ali agora. Firecrow também ali. No um momento difícil, cai. Se morrer, já foi, hein? Se morreu, pega e acabou. Vamos ficar de olho. Conseguiu safar. O Edinho quase caiu. O Botep pega a décima, aí complica. O Peca não tem ainda, hein? Pera, é, aqui complicou, hein, Brunão? Aqui já foi, o Motec deve estar com as 10 ali. 5 segundos, o empate vai rolar, Reboleira. É, não tem o que fazer. Nossa. A Clash Milan garante o empate. Agora tem o match point, Brunão. É isso que eu ia falar. Xiii, Reboleira, agora complicou, hein? O que será que vai acontecer? Olha a pesquisa, Rebola. 50% por cada lado, exatamente 50%. Que loucura. E vamos lá, Rebola. Match point pro time do Milan, galera. É isso, hein, Rebola. Jogo bom. Jogaço, Brunão. Jogaço. Rolando aqui. E aí, meus manos, o que será que vai acontecer agora, hein? Será que teremos quinto set Duas partidas diferentíssimas, Brunão, aqui no Pick Jam, hein? Exatamente. A gente vai vendo ali o Motep tentando fazer a boa ali com a, a Bonnie. Por enquanto, quatro Nossa, caiu ali agora o Edinho. Firecrow ficou vivão, tá com as gemas na mão ali também. Vão tentando dominar o meio, né, mano Vão tentando dominar o meio, Bruno. Tem que tomar cuidado com os avanços do Motep ali agora, que tá com o seu canhãozão. Quase caiu ali pro Firecrow. Quase, quase caiu. Teve que voltar ali o Firecrow. Tá no meio ali o Motep, tá empatado por enquanto. O BT ali vai tendo problemas. Conseguiu escapar do Motep do Pekka e levar o rebola. É, Bruno, Mas acabou não dando. Mas a trocação tá boa ali no 2x2. Motep ainda não caiu nenhuma vez. Fire também não. É, o Pekka tá precisa aparecer, Brunão. Se a Chesmach quiser, ele precisa conseguir eliminação pra cima da Lola. Ui, uh, dobraram! Pra tentar a eliminação, o Motep consegue derrubar ali. PT caiu também. Agora o Fire teve que vazar. Quase deu ruim Fire ali no meio, hein, Rebola? Quase, indo Bruno? Quase. Conseguiu dar bom dano ali pra cima do Motep. Olha lá, o P.E.K.K.A vai ter problemas, o Motep tá lá pra derrubar também. Hum, o P.E.K.K.A saiu vivo e teve problemas, Rebola. Olha a virada! Chesmec com as gemas na mão. Agora complicou, Reboleira. É, Bruno, é cheiro de quinto sete. Não vejo muitas possibilidades, 10 gemas ali na mão do Firecrow e, e teremos sim o um quinto set, é um o 2x2, que jogaço, meus amigos. É, jogo é a final antecipada, a gente falou aí, a gente comentou muito, brincou a cara do Fire felizão, conseguiu tirar mais uma vez, né, evitou duas derrotas ali, dois momentos de derrotas, conseguiu levar pra esse momento, agora é tudo ou nada, agora tá tudo aberto o ninguém tem vantagem. Sem vantagem, Brunão. Zerou tudo agora. Quatro sets já disputados. Duas vitórias iniciais do Clé, da Clash Mila. Né? E aí, agora, temos duas vitórias seguidas também da Chesmec. Brunão, falei, imprevisível. Não dá pra você cravar um favorito. Lá. Vai ser um jogaço agora esse que modo jogo, nocaute. Né? Que jogo, que jogo. Jogou bravo, jogou complicado. Tá maluco. É emoção do início ao fim, galera. Não tem como. E acho que finalizou ali né, a minha pesquisa. Deixa eu ver como foi. Ficou? Ficou com 51% Chesmec e 49% o Milan. Um voto a mais para Chesmec rebola. Meu Deus. É. equilíbrio, hein? Que equilíbrio, Bruno. A gente falou, né? O torcidômetro da, da live lá, ele deu diferença por causa da questão. A gente falou demais. MSI, é. a Chaos Cup... Mas aqui no Brasil a gente sabe do potencial das duas equipes, então obrigadinho, meus manos. Doideira total, rapaziada, doideira total. Que loucura, né? Que loucura. Vamos lá, 1 um minuto e 25 para começar o jogo. Esse quinto set agora já não tem mais o que fazer, rapaziada. Agora é para descobrir quem será o grande campeão, hein? O grande Caramba, que legal. Né? O Brunão já está cravando já o aí, campeão rapaziada. É, nossa, meu Deus, é que eu estou vendo uma coisa aqui. Muito louco, Rebola. Vou botar na tela pra galera ver. Lá do Twitter, Bande. eu tava vendo as, as hashtags. E olha uhum. isso, o Davi, o Deg Plus, né, que tá aí na live sempre com a gente, trabalhando e assistindo o Brawl Stars Latam com os melhores. Bruno Rebola, ó, ele trabalha, acho que com alguma criação de, de instrumento musical, ó. É um, um violão, né? Um violão não, uma guitarra, né? Que Talvez da hora, né? da hora. Muito que legal. Hora. Ó, a Juju do Brawl mandando lá também, ó, ganhou também. Muito legal, muito bacana essas interações. A galera participando muito aí, muito legal. Que da hora, que top, da hora. Top, né? Top demais, meu. Obrigado, Juju, me Deguizão. Aí no mesmo caminho. Que legal, que legal. A galera interagindo e aproveitando, né, Bruno? Um sabadão bacana Sim, aí, independente do que estiver é fazendo. Põe a live aí, vai escutando a gente, acompanhando o que está que acontecendo e dando umas risadas também, né? Exatamente, exatamente isso. Essa é a ideia. Por isso que eu parei ali, eu fiquei confuso. Eu falei, mano, que da hora. Que top. Ó, 2 a 2 aí, bola. Aqui embaixo, 2x2. Dois dois. Último sete. Fake flamejante, né? Nocaute. A gente teve três sets 2x1 e um set 2x0. Olha que loucura, hein? Que equilíbrio absurdo, né? Demais, Brunão. Demais, demais. Só não, tive... Só não jogamos uma ali no caça-estrela, né? Mas pra compensar, jogamos cinco no futebol. É, então... Exatamente. Ver que realmente o negócio tá insano. É verdade. Vamos lá, vamos pro início do quinto e último set, Rebola. Pra depois a gente ir pra grande final. Essa, eu acho que é uma das das finais mensais mais longas aí, né? Acho que uma bem disputada, né? Nossa, Bruno, que jogaço, jogaço. A Juju falou ali, duas equipes gigantes, são mesmo, Bruno. É, não são. à toa estão liderando aí. A gente tem que falar de torcido por, por a terceira equipe, né? Por uma vaga que seja de uma equipe BR, mas não tem como discutir que essas duas equipes estão um nível acima ali das demais, né, Bruno? Exatamente. Tem essa, essa diferença, a gente percebe, e, e a gente tá entendendo que... Por isso que a gente fala que é a final é antecipada. Até tem essa brincadeira de, pô, é, já estamos falando que é campeão. é que a gente imagina que dê trabalho pro, pro, pro pra Six, né? E eu acho, Bruno, que passa muito pela questão isso a gente sempre fala, né? São as duas equipes que têm as lanes mais antigas, assim, sem mexer muito, né? É... é... Já vem trazendo a galera aí de, de um bom tempo, né? O Motepão apresentando bons jogos, a Chesmech também aí com o Firecrow, o Tufa. Cara, esses dois aí estão há tempos jogando juntos também, né, Bruno? Essa base aí, o Edinho depois. Eles vieram se modificando, mas sempre mantendo a base, né? Então, pô, é. o entrosamento Exatamente. dos caras é gigante. É isso, é isso aí. Então, vamos ficar de olho aí pra ver como será nesse quinto e último set, né? Agora não passa, né, Boleiro? Não, não, não passa. A, a, a, lembra da Clash Milan quando apareceu como Delta, que tinha o Caio Dog, o VTzinho, o Caio Zeira Lá na CBBS. Exatamente, nossa. Ano retrasado. Ah, ano retrasado, Meu 2020, amigo. né? Real, real. É isso, tá aí, ó, comecinho, já tá falando pra vocês os bans. Chaz baniu ali é, o Tic, o Sprout e o Grom, Reboleira. Três lançadores. E do outro lado, Janetona, o nosso querido Tic o Bo também aparecendo como Ban. Já começam aí os piques Coronel Rufus e a Belly Zona pelo lado da Clash Milan Exatamente. Então tá aí, ó, a gente já vê os piques aí rolando. Agora vem Piper. Olha, acho que é a primeira vez hoje, Piper, rebola. Piper Zona, primeira vez já é a com o primeira... Balico Eugênio. Tá Vamos bem. ver se a bala curva vai estar tá em dia. ela falou, baniram quase todos os lançadores. Galera... Tem alguns ainda livres, cara Tem o Dyna, tem o, o próprio... Barlezão. É, Barlezão. Tem alguns ainda possíveis. É que os mais... Os que estão sendo mais utilizados foram sim banidos, né, Eban? É cara, você acredita que o que eu mais bano na liga é o tique? Já entra... Eu também. Cara. É a de A maioria lei. dos mapas eu já vou tique. Não tô nem vendo. Eu nem espero o meu time picar nada quando eu tô jogando solitário. Eu vou escolher o Tic. Eu falo, mano, o é horrível jogar contra, mano. Eu odeio jogar contra. Eu também. Contra. Eu já vou, já, eu faço a mesma coisa. Já saiu banindo. Não quer nem saber. <risos> vamos lá, vamos ver. Ó, time definido da o Eugênio, Piper e Daryl. Aí, boleira. Eugênio, Piper e Daryl. Já trio definido. Bons avanços, tem que tomar cuidado. A gente já viu que esses avanços do Daryl dão bom. Então tem que tomar muito cuidado. E aí... Panzona pra dar aquela... Aquela tancada e deixar o time mais robusto, hein, Brunão? A, a, a equipe do Milan aí, vindo, o Coronel Ruf, provavelmente eles vão vir com a estard de, de... aumentar a vida, né? E essa Pan pode acabar com mais vida é, que o um Frank, hein? Exatamente. Pode ser, pode dar muita vida ali, vamos ficar de olho. Vamos lá, vamos pro jogo! Começa agora o último set dessa última semifinal, dando vaga pra grande final... E, e eu ouso dizer, Bola, que essa semifinal vai ser mais disputada, muito mais disputada do que a final. Também acho, não. Assino embaixo. Muito provável, né? Assino embaixo. E a galera veio realmente com a Star ali pra aumentar a vida dos companheiros. A Pan já tá com quase 8k de vida ali. É isso aí, vamos lá, vamos ficar de olho. As tentativas de longe vão acontecendo... Batidas ali, a Piper tá tentando acertar também, o do Pekka ali. Por enquanto, sem quedas, sem quedas. A queda aqui é quase que a derrota vindo de, de lei, né? É complicado, né? Vantagem numérica nesse nocaute é muito bom. E ó, a Piper Zona já quebrou os matos, isso vai dificultar muito para próximo confronto, hein? É isso, vamos lá, vai subindo ali o Crew! Caiu pro Caio Dog, não conseguiu, acabou ficando o caminho Xiii! boleira. É, Bruno 1x0 pra Clash Milan, mas agora eles não tem o um mato ali, então é daquela dificultada. Vamos lá, vamos ficar de olho. 1x0 ali. Por enquanto tem a vantagem. O time do Taché com com duas... dois jogadores com ult ali. Pode rolar puxada, pode ter rolado, então vamos ficar de olho, hein. As movimentações vão, vão acontecendo. Olá, vamos ficar de olho, aí, vamos ver o que acontece. Por enquanto, a galera ali só de boa. Estão pegando ali, né? Vida com o Rufus, né? É, Trainer a já está com mais de 8 mil já de vida. A Piper tem que tomar cuidado ali. Bela balaça para cima do VTzinho. Tem que recuar. Usou também bem a ult para vazar o P.E.K.K.A. Que tomou duas da Bela e teve que recuar, Bruno. Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui, momentos finais ali. Agora começa o gás descer, ó, subir também. Cai o VT Reboleira, o primeiro já caiu. Aí dá aquela complicada, marcaram ali o Darylzão. Ih, Bruno, 1x1, um um, hein? Xiii. Aqui voltou tudo pra estacar zero, mas teve puxão, e agora? É Dinho e Motep, não. não tem nem o que fazer, né? É muita vida, pura vida, é uma loucura. 1x0! Um e match point para o Milan Reboleira. É, Bruno, essa PAN aí combando com o Coronel Rufus foi uma boa escolha, hein? Realmente foi. Vamos lá. Ficar de olho agora para ver quem vai se dar bem nesse aqui. E agora match point. Será que o Milan passa agora, Reboleira? É, Bruno, agora é, é o momento, né? Da gente chegar a, a, aos finalmente desse confronto. Então. É a possibilidade do Milan fechar, né? Precisa de duas vitórias dentre esses três agora que podem ser jogadas. Para a Chesmec precisa da vitória para não ficar pelo caminho. Então vamos, vamos ficar ligado aí porque promete. Exatamente. tá aí para vocês. A gente vai vendo, vai ficando de olho como tá rolando. O é deu uma segurada, voltou ali para não ter problemas. A ah, Pan vai ficando gigante. Fica enorme, né, Reboleirada? Olha, o VT teve que voltar ali pra cair. Ainda pega ali o Tibone, né, Reboleira? Aí complica mais ainda já. Hum, caiu o VT, mas cai também ali agora o segundo. O jogador do outro time, o Firecrow escapou. Hum, agora complicou, Reboleira. É. Chesmec garante a vitória ali se a Pan tivesse conseguido... Oh. Poderia ter dado melhor, mas o Coronel Rufus caiu muito cedo, né, Bruno? Isso dificultou Exatamente. demais a vida da, da galera da, da Clash Milan. Vamos lá, tá de olho aí pra ver como vai ser, ó. 1x0 pro time da Chess Mac nesse confronto. Lembrando que se o melhor, esse melhor de 3 for pra Mila, eles fecham o confronto, fecham o jogo e estão na final. Agora, se a Chess Mac ganhar, vamos pra mais um melhor de três no knockout. No estão jogando juntos ali, crescendo a vida, né, Reboeira? Tentando fazer, ficar maior pra ir depois pra trocação, né? Isso, Brunão, mas tá, o Dog tem um papel fundamental ali. Errou a ult ali pra cima do Fire Crow. Isso dificulta porque o Fire Crow agora consegue avançar um pouco mais forte. Puxado, já uh! foi, Brunão. Bela puxada, complicou. Vem a cura ali do outro lado, vai caindo o Fire Crow. Hum, complicou geral. Agora é porque eles vão se encher novamente de vida e aí complica depois. Vamos ver. É, Bruno, tá com cheiro de outra melhor de três, meu é, amigo. É, também tô achando. Aqui já foi, hein? 2x0 e com isso, 1x1 um um no placar. Teremos, então, uma última melhor de três no nocaute pra definir quem é o grande campeão. Que loucura, se tivesse mais cinco sets, eles iam platar mais cinco sets. Certeza, Bruno. certeza. Tá ah, louco. Não tenho dúvidas, jogando e jogando bem demais. Aqui os, as duas as duas composições, os dois times, tem que ficar ligado, ó. A Beli já colocando ali, agora as armadilhas um pouco mais avançadas. Dois, dois, duas melhores de três totalmente distintas, né, Bruno? Exatamente. Loucura, né? Totalmente diferenciadas. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Tá ali, ó. Começo. Vamos ver quem vai resolver a parada. Esse aqui é o último, hein, Rebola. Daqui no passa, hein? É isso. Melhor de três que vale vaga na grande final. Quem vai enfrentar a equipe da SIX, rapaziada? Chesmeck ou Clash Mila? Teremos um bicampeonato da Chesmec? Ó, oh, já começaram bem, hein? Exatamente. Vamos ver, vamos ver o que acontece, rapaziada. Tá ali, ó, na disputa, na briga, a gente fica de olho ali. Uma, uma queda ali do VT, né? O VT caiu, complicou. O VT sempre foi o primeiro a cair pra, no, nos jogos, nesses jogos do nocaute. Tá complicando ali pro time da Mila, hein, Reboleira? Complicando demais. Quase que o Eugênio caiu e já Nossa. foi, Bruno. O Fire fez a boa, 1x0 um para eles e agora é o ponto, é o ah, final point, é o ponto para a final, hein, boleira. É o ponto da final, Brunão, ponto da final, ponto do jogo para eles. Chesmeck aí que será que teremos virada, Brunão, depois de estar tá perdendo por 1 2 x 0 É, é, isso, hein. Vamos ver, o que tem que segurar ali porque ele acaba caindo, sempre o primeiro a cair no, no caute aqui, tá complicado para ele. Tá sempre sobrando dano pra ele, rebotar Tá uma loucura isso aí. Aí vai ser o jogo perfeito reverso, né, Brunão? Perdeu 3, me emendou logo 3, então. Seria é perfeito, realmente. Olha, o Firecrown uh! caiu agora, hein? A vantagem do Milan tem esperança ainda. O time do Milan, vamos ficar de olho. Vantagem numérica ajuda muito. Pegou o Edinho ali no abalaço, o Dog. Fez ele voltar. Brunel, o Rufus já cai. Não cai o segundo. <risos> Vamos para o último dos últimos, hein, Brunão? É, não tem jeito. O P.E.K.K.A. já foi lá para trás para se matar. E agora sim, quem ganhar esse jogo agora define a vitória e vai para grande final, Reboleira. Ah, Bruno, aqui realmente que jogadaça. Não podia ser diferente. Uma melhor de três para cada lado e a segunda melhor de três com esse final emocionante. Uma vitória aí. Agora, pra definir quem vai ser o finalista representante do Brasil na final, a, o P.E.K.A. quase conseguiu ali uma balaça, teve que voltar, hein? Nossa, tá dando todo mundo ali, ó. E, ó, o Firecrow marcado, Brunão, isso é importante, hein? É, isso é perigoso pra ele. Já tá não vai mais avançar dano. mais tão forte assim. Bom, o já passa de 8 mil de vida ali. Agora tomou um pouco mais de dano. Galera, é um pouco mais riciosa ali, esse aqui, eles sabem que é o decisivo, né? É, se acertar um puxão, pode dar bom. Se não, tem mais um acessório ali, essa torreta tá complica, hein, Brunão. É, dá uma chance de avançar muito, tem aí, trabalha no gás, né, do adversário. Olha a chance de conseguir O time do Milan consegue a vitória! E vai para final, Reboleira! É, Brunão, que vitória, hein? Que jogaço! Que jogaço! Duas equipes gigantescas realmente nos brindaram com um jogo insano, meus amigos! Que, que jogão, Brunão, que jogão! O VT comemorando e gritando! Falou duas palavras ali, barbudo e sorvete. Eu não entendi muito bem, mas era isso que ele falou. <risos> foi isso, certeza que foi isso. Três setes a dois, Rebola. Que jogo maluco, Rebola. Meu Deus do céu. 3, o Milan teve todas as 8. chances pra ganhar. Ganhou no último set. Nossa, Brunão. E depois Meu de ter Deus. tomado ali, perder a primeira da melhor de três da decisiva, conseguiu a virada. Que loucura. Que jogar Acho que por Bruno. isso que explica a comemoração dele, né? Porque imagina, lavou a alma ali, né? Porque o que eles passaram de desespero ali no final, aí é Reboleiro.